A chegou. Vamos lá. Ai, já tô chorando. Crianças, eu comecei a perceber que elas estavam, assim, muito cansadas já e sentindo muita falta. E começaram a reclamar. Tia, tô com saudade de você. Tia, tô com saudade do nosso cantinho. Eu queria muito estar na sua casa te dar um abraço. É impossível lembrar disso e não chorar. Eu gosto muito de abraçar. Eu abraço meus alunos todos os dias de manhã. Chegam quando eles vão embora, na sala. O nosso cumprimento de um acerto, de um progresso é um abraço. É um beijo na testa. Isso é uma coisa diária, comum.